E aí, beleza? Nesse vídeo eu estou trazendo uma dica aqui para você de como estar tá utilizando o Cakewalk Plugin Manager, que é o Gerenciamento de Plugins do Cakewalk. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para estar recebendo novas notificações e solta a vinheta aí, daqui a pouquinho a gente já volta com o vídeo. Então nesse vídeo eu estou mostrando aqui para você como que você faz para estar tá gerenciando os seus plugins no Cakewalk e existe uma ferramenta bem interessante aqui no Cakewalk que é o Cakewalk Plugin Manager né que é o gerenciamento de plugin do Cakewalk e o que acontece quando você coloca para varrer os plugins que existem no seu computador ele acaba às vezes varrendo plugins que você não quer dentro do Cakewalk por exemplo é, existem plugins que são nativos de softwares, por exemplo, Sony Vegas, que é o editor de vídeos que eu utilizo, que eu vou estar mostrando para vocês daqui a pouquinho, os plugins dele, né? E às vezes as pessoas também utilizam, que, por exemplo, o Sound Ford, que é da, da Sony também. Então por, ser, é, por eles terem né, aplicativos nativos né? e num formato DX também, por exemplo, DirectX, né, o que acontece? O Cakewalk, na hora de varrer os plugins, ele acaba trazendo para dentro do Cakewalk também esses plugins indesejáveis, né? E por que indesejáveis? Porque eles são bloqueados para uso somente na Sony. Então, quando você vai utilizar no Cakewalk, ele começa a dar uns bips, né? Ele, ele bipa, e isso incomoda e atrapalha, né? Até mesmo a edição, porque você não vai utilizar isso, né? Veja, por exemplo. Veja que ele bipou. Então ele dá uns bips, ó, ele fica bipando, porque ele, ele ele é demo, né? Tá aqui como demo, porque porque ele não está dentro do software original, né? No caso você teria que comprar um pacote, eu não sei, desses plugins da Sony. Então vou estar mostrando aqui para você como que você faz para estar é, para estar é, retirando esses plugins dessa lista aqui, de modo que eles não apareçam, assim você acidentalmente não, não irá acabar colocando, né? Esses plugins indesejáveis dentro da sua track então eu vou estar mostrando aqui para você é, o que, que você vai fazer, você vem aqui em Utilities né? ou Utilitários, para quem está usando a versão em português do Cakewalk e aqui temos o Cakewalk Plugin Manager um instrumento de plugin do Cakewalk aqui temos a lista dos formatos dos plugins que é, temos no aqui. que ele está lendo, por exemplo, temos o DX, VST, VST3, DXI VSTi é, VST3, é, né? E etc. Né? Então, o que você vai fazer? Você vem aqui, por exemplo, em DX e você vai selecionar os plugins da Sony. E como que a gente vai saber? Ele vai estar marcado Sony. Ó, veja aqui, ele já apareceu. Ó. Sony Amplitude Modulation, Sony Chorus, Distortion, Dither, e assim vai indo. Ó. São vários da Sony, né? Não confunda com sonitos Sonitos são os plugins nativos do Cakewalk, agora o da Sony é outra desenvolvedora, né? que seria outra empresa, outro software, né? então iremos selecionar apenas os da Sony, né? que são esses plugins aqui, então o que você faz, você vem aqui ou você vai excluindo um a um, clicando aqui por exemplo nesse e excluir plugin. Veja que eu excluí ele, ah, já está o cord e não está mais o modulation, ou é, você se, é, segurando a tecla shift do seu teclado e com a flecha para baixo do teclado você seleciona todos de uma só vez, ó. veja que eu selecionei, selecionei todos os sony e venho em excluir, então perceba que nessa lista já não consta mais os, os plugins da sony e nem aqui, veja que não está mais aqui o plugin da Sony. É, agora, caso você queira. É, estar também. É, excluindo outros plugins. Que também você não, não queira estar. É, utilizando. Que, não, que você não queira que. Apareça na lista de plugins. O que, que você vai fazer? É o mesmo esquema. Você seleciona aqui. E excluir, né? excluir o plugin. E caso você queira. Reativar algum plugin que você tenha excluído. Você clica aqui ó. E mostrar excluído ou show excludo né mostrar excluído e você vem e seleciona o plugin que você quer é, ativar novamente que ele apareça aqui e clica em enable ou ativar plugin no meu caso eu não vou ativar porque eu não quero utilizar aqui no cakewalk esses plugins da sony então é bem mais simples né você vê que você consegue gerenciar os plugins de modo que apareça ou não, assim você também consegue criar pastas, separa separadores, né? Adicionar separador para separar os plugins e tudo mais, da forma de, da visualização fica mais prático. Mas eu queria mais é falar sobre excluir os plugins mesmo, né? Porque alguns inscritos têm algumas vezes dúvidas, né, de como estar tá retirando esses plugins da Sony, né? De modo que não precise excluir o software em si, né? Por exemplo, é, aqui nós estamos gerenciando os plugins no Cakewalk, por exemplo, se você for utilizar o Sony ou o Sony Forge, por exemplo, esses plugins que eu excluí no Cakewalk, eles estarão normalmente funcionando nesses softwares, né? Ele não tem nada, não, a gente não está excluindo do computador, estamos excluindo apenas aqui do Cakewalk, né? de modo que ele não apareça no Cakewalk, mas ele continua instalado e ativo nas, na, nos softwares. Dessa, dessa desenvolvedora Que seria a Sony E esse era o vídeo de hoje Era uma dica bem rápida mesmo e Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal Ative o sininho para estar recebendo novas notificações E compartilhe o vídeo com seus amigos Para estar fortalecendo o canal Um forte abraço a todos E até mais